Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão Excel. E no vídeo de hoje, meu caro Otávio que está aqui enchendo a pistola de novo, o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar o recurso de autocorreção. Sabe o que é isso? Sabe quando você tenta colocar o N de unidade no Excel e ele converte isso para 1? Ou então você que trabalha com agricultura e tenta colocar hectare, coloca HA e ele coloca o acento circunflexo, circunflexo não bugo, o acento agudo. Então, ele faz isso automaticamente. Então a ideia hoje é mostrar como é que a gente configura isso. E nós temos uma novidade antes de tocar a vinheta, né? Nós estamos nesse recebendo bastante pedidos aí que algumas coisas que a gente faz aqui não funciona para você que é fresco como o Haroldo que tem o Mac. Então nós arrumamos um Mac e algumas dicas que são diferentes nós vamos fazer também no Mac. Beleza? Agora toca para vinheta, dá like, se inscreve, que o Arthur já tá passando enchendo o saco aqui. Toca o pau que okay? Se senta a bota. Tá bom, vamos exemplificar, né? O Otávio não acreditou em mim, então vou lá tentar colocar um de unidade dentro do Excel e não quero colocar o ND, porque eu sou diferentão. Coloquei lá o N, o que o Excel faz? Ele transformou isso para 1. Se você vai tentar colocar hectare, ó, o que, que ele faz, ele transforma isso para hectare com acento. Se você vai tentar colocar seno, né, o que, que ele faz? Ele transforma isso para 100, como se fosse semestre. Ou seja, né? o Excel ele tem uma estrutura aí de autoconversão, o Excel não, o Office como um todo. E quando você tenta colocar isso dentro da célula, né? dá uma série de pau, ele corrige, fica enchendo o seu saco. Você tem que fazer algumas gambiarrinhas para mudar. Então, como é que a a gente mexe nisso aí. Então vamos lá, você vai clicar aqui em arquivo, opções, beleza? Vai vir aqui em revisão de texto e nós temos aqui ó Opções de auto correção, beleza? Vai clicar aqui em opções de auto correção. Olha lá que legal, né? Vai aparecer aqui ó um quadrinho onde eu tenho todas as opções prontas de correção. Então, se a gente procurar o UN N aqui nessa listinha, ó. Deixa eu ver se digitar aqui dá certo. Ó, oh, ditou substituir o M por 1. É por isso que o Excel ele faz essa correção, né? Então ele transforma isso. Se eu colocar o hectare, mesma coisa, né? Na verdade, ele não mostrou aqui, deixa eu sair e entrar de novo. O Hectar, ah lá, mostrou a mesma coisa. Se você for ver nas outras coisas aí, ó, o Excel tem um monte de autocorreções. Por que que tem autocorreções? Porque a gente é mula, digita as coisas na maioria das vezes dentro do pacote Office e ele automaticamente já corrige. Isso é uma maravilha em 99% dos casos, a não ser alguns aí que começa a encher o saco. Então você pode simplesmente, no caso do Hectar, vir aqui ó, ou excluir essa regra de formatação, tá vendo? aqui querido. Ou você pode vir aqui trocar hectare com, as, com assento para o hectare sem assento. Então ó, no caso do hectare eu vou pegar o hectare aqui ó, vou tirar o assento, colocar sem assim, ó, e substituir. Já existe uma entrada para autocorreção hectare, deseja redefini-la? Sim, desejo. Ok, vou sair toda dessa ladainha e agora vou tentar colocar hectare aqui de novo. Olha lá que legal, automaticamente o Excel coloca isso aí sem acento. Ou seja, você pode simplesmente configurar isso né, e ajuda muito dependendo da planilha que você vai trabalhar. Eu não vou fazer isso pro resto porque vai encher o saco é mesmo procedimento. Qual que é o cuidado que nós temos que tomar? A partir do momento criatura que você faz essa correção dentro do Excel, Todo o seu pacote Office, ou seja, o Word, o PowerPoint, o Outlook, o Diabo 4 vai adotar essa correção. Ela não é exclusiva para o Excel. Deu para entender essa explicação? Tato? Ou seja, se você mexer no Excel, vai valer para o Word, vai valer para o PowerPoint. Ou seja, mexeu ali, tem a ciência de que isso não será corrigido no Word, que daí você pode digitar errado e o A com um acento agudo aí, às vezes ele é exigido, beleza? Então só tome esse cuidadinho, mas no fim você vai fazer o que você quiser, porque a planilha é sua. Tá bom? Então esse é o jeito que nós fazemos dentro do Windows. Agora. Né? Nós vamos mostrar dentro do Mac, que é um pouquinho diferente. Então agora vai entrar um modo Aroldo Torres, mais um pouco fresco e a gente vai mexer no Mac. Então segura a periquita que já já a gente volta. Então beleza, vamos conectar lá o case love, pega o cabo. Então, se você é né, usuário do Maczinho, o Jobs... <risos> Não dá, né, velho? Então, beleza, né? Como vocês Podem ver, não encontramos nenhuma conversão De cabo, né? E vamos tentar aqui no Wi-Fi Então, se cair a pistola da internet, a gente tem Que fazer 82 vezes. Beleza? Então, pode Cortar agora, que é isso pra ver o que, é que vai dar Então, estamos aqui no ambiente do Office Para Mac, né? Se vocês notarem, é praticamente A mesma coisa, na verdade É quase a mesma coisa, só que tem umas Coisas aqui dentro do Mac que não funciona. por exemplo Aqueles atalhos que eu ensinei nesse vídeo que vai Começar aqui, você pode esquecer que um monte dele Não vai funcionar porra nenhuma. Beleza? Mas não é a pauta De hoje, a pauta de hoje é trabalhar com auto-correção dentro do Mac, tá? Então, dentro do Mac, o que, que é legal? Esse, essa sistemática de acessar a autocorreção é muito mais fácil, muito mais simples. Então, aí, ponto, pra, ponto positivo para a massazinha, beleza, meu caro otário? Então, como é que nós vamos fazer? Eu não vou passar o conceito tudo de novo, porque eu vou ficar chovendo no molhado. Você vai deslizar o mouse aqui em cima, tá vendo aqui, ó? E vai acessar a aba ferramentas. Será que é isso? É exatamente isso, aba ferramentas. E nós temos aqui, olha lá que maravilha, né? Auto Correção. Basta clicar no autocorreção e olha lá que da hora para não falar que legal, né? Você já tem aqui a ferramenta, né? E você pode trabalhar com a mesma questão de substituição aí que nós colocamos para hectare, seno, UND e o que você quiser. Eu não vou mexer para não desconfigurar tudo o negócio, larga assim mesmo. Beleza? Então em relação aí, o Mac em relação ao Windows, certo? Essa é a grande diferença, é muito mais fácil, você não precisa ficar entrando lá em arquivo, opções, blá blá blá, blá blá blá. Beleza? Então, beleza, corta para fechada para fazer o ferramenta e boa. O que, que a gente não faz para agradar os nossos seguidores, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Autocorreção que você pode utilizar aí para configurar se você quer que o Excel pare de encher o saco ou não, beleza? Agora, lembrando né, que o ponto que deve ser destacado é a questão de você mexer isso em todo o seu pacote Office. Aí você vê o que você quer fazer, beleza? Então, se inscreva, dá like, dá joia e até semana que vem. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e eu vou embora hoje. Tchau!